Fala meus aliados, tudo bom? Bem vindos a mais um vídeo da saga viver de renda, esse mês nós temos novidades no um aporte, tivemos muitas alterações nos valores dos fundos, as ações em geral estão querendo começar a subir novamente então retomando a tendência de alta, e algumas subiram mais que as outras, também nos fundos imobiliários. Vamos ver então hoje qual que é o fundo imobiliário que vai entrar na carteira, mas antes eu queria lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, as datas que eu faço, as compras, que eu gravo, que eu carrego o vídeo no YouTube, são muito diferentes, então não é aconselhado também você seguir da maneira que eu tenho planejado fazer assim, os investimentos, porque você pode sofrer com as variações dos dias, mas você talvez possa aproveitar os fundamentos, o método utilizado para alcançar um bom resultado. Se você quer saber como eu tenho feito para escolher os meus fundos imobiliários, você também pode acessar esse vídeo aqui em cima. Vai ter uma explicação melhor de como que eu fiz essa seleção de fundos imobiliários. E assim também você acompanha desde o começo a evolução dessa minha carteira pública. Agora, colocando aqui na tela, estes são os fundos que eu tenho selecionado e que vão fazer parte da minha carteira em algum momento aí no decorrer desta saga. Bom, eu tinha aqui anteriormente o fundo HFOF11, que é um fundo de fundos. Então eu comprei algumas cotas desse fundo e o dinheiro que sobrava eu comprava umas cotas ali do Mxrf11. Esse mês eu achei mais atrativo comprar o fundo vimo11 ou Vino11 que é do segmento de lajes ou escritórios. A cotação do dia está em 46 reais, e o dividend yield é aproximadamente 11%. O P/vp está em 0,85. Então esse fundo vai chegar diversificando um pouco mais a minha carteira. Bem, eu vou mostrar aqui para vocês o que que tem nesse fundo imobiliário. Mas primeiro, se você não é inscrito, você está esperando o quê? Se inscreve agora no canal. Ativa o sininho para não perder as novidades. Já clica aí no botãozinho de gostei para dar aquela força e levar o vídeo adiante. Compartilha também o vídeo aí na rede social, no status do WhatsApp. Talvez esse vídeo não tenha a informação que você busca agora, mas pode ser informação que um colega busca. E através de você compartilhar, ele recebe a informação que ele queria. Então, olha só: o portfólio desse fundo é composto por participação em 10 imóveis. Quem são os caras que estão pagando aluno? aluguel para esse fundo. A gente tem ali um grande peso da Globo, pagando aluguel para esse fundo, Vinci Partners e Vitacom. Além deles, tem alguns interessantes que são a CIA, Casa de Saúde São José, Faculdade Bela Vista. E por que que esses carinhas são interessantes? Esses caras grandes, quando eles vão abrir uma loja, que nem a CIA, ele vai abrir uma loja, ele não abre uma lojinha, ele, ele abre uma mega loja super top das galáxias e aquilo ali é um investimento. Muito grande para ele tirar as suas coisas dali. E mudar para outro lugar Esses caras quando eles se alocam no lugar Eles têm o costume de ficar muito tempo Ou até assim de fato a, a empresa falir Porque olha só, a casa de saúde, a Globo Esse pessoal tem todo um maquinário Um monte de equipamento Eles estão consolidados no lugar Todo mundo conhece Então você imagina que para ele fazer a mudança Dos seus equipamentos de um lugar para o outro Seria um custo muito caro e, Em algumas situações é preferível até pagar mais caro pelo aluguel daquele lugar que ele tá. Porque não compensa não vale o esforço ah, o investimento dele sair dali. Não estou dizendo assim que é uma coisa impossível de acontecer, mas é uma coisa difícil de acontecer. E outra coisa legal também é que o fundo está diversificado. Ele não tem apenas uma pessoa pagando aluguel, o que seria ruim. Tem fundos imobiliários que são apenas um prédio, apenas um locatário, e esses são muito arriscados. Porque quer dizer que se o contrato for encerrado, o fundo fica sem receber. Se ele não recebe, ele não te paga. Então é mais ou menos isso aí, o pensamento, a ideia que você tem que levar em mente, ao analisar alguns outros fundos de lajes, de shoppings. Aí aqui a gente tem também as fotos dos prédios que ele tem, né? Então no Rio de Janeiro, Rua Bartolomeu Mitri 336, o BMA Corporate na Largo do IBAN, número 1, Rio de Janeiro, BBS na Rua Jacerum 154 São Paulo, a CIA na Alameda Araguaia 1222 Alphaville. Essa foto aqui tem uma legenda que que mostra essas cores e letras aqui embaixo, ó. então esses imóveis têm foco em renda com potencial, apreciação do preço são locatários de primeira linha estão localizados em grandes centros, LAB 1404 na rua Morato Coelho São Paulo também, Cardial Corporate na rua Cardeal Arco Verde 563 São Paulo Ratoque Lobo 347 São Paulo e a sede da Globo na rua Evandro Carlos de Andrade, 160 são Paulo Também um prédio na rua Oscar Freire 585 e outra na rua Serro Corá 2175 Então para comprar hoje eu não vou entrar No Home Broker, eu vou vir aqui direto Em fundos imobiliários, eu digito O código aqui, eu copio aqui O PIN11, coloco aqui no campo Ele já aparece, Escolha a quantidade Que eu vou comprar e escolho A melhor oferta ou o preço que eu indico No caso eu vou querer Indicar um preço, certo? Digito agora a assinatura eletrônica dobrou um dinheirinho aqui, então eu vou comprar MXRF11, digito o código aqui MXRF11, escolho a quantidade, lembro de alterar o preço, coloco aqui a quantidade, envio. Agora eu posso subir aqui em cima na página, veja que as minhas ordens já estão agendadas, é só esperar liquidar no dia seguinte. Essa daqui era a minha posição até o momento, então eu tinha duas cotas do hfof 11 totalizando 148,76 e 10 do MXRF11, totalizando Capitalizando 98,60, ao todo 247,36. Eu depositei R$ 120,00, como de costume, 10% de um salário mínimo, e esses foram os meus proventos desse mês. Então eu recebi R$ 1,20 do MXRF11 e R$ 1,24 do HFOF11. Então eu recebi esse mês R$ 2,44, para o mês que vem eu espero receber de R$ para 4 reais. Foco no longo prazo, que a chance de sucesso fica maior. Mais uma vez, se você ainda não não clicou no botãozinho de gostei clica agora então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e assim você também compara com a sua carteira pessoal faz ali aquela comparação que está que rendendo mais você não precisa comparar apenas com os fundos imobiliários que você escolhe você pode por exemplo escolher ações ter um foco na rentabilidade na valorização então você pode comparar aí, por exemplo se está valendo a pena ficar com esse, ou se valeria mais estar focado em receber dividendos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê na próxima, até mais!